Do empreendedor chegou em Portugal. Hora de conversar com nossos amigos Patrícios. E para contar um pouco da história de como empreender aqui, a gente vai entrevistar o Kleiber, fundador do Hora Pôs Turismo. Ele vai contar um pouco pra gente o que, que o motivou a sair de São Paulo para buscar a vida aqui nas terrinhas. Vamos nessa? E aqui eu procurei levantar algumas curiosidades sobre a economia local. Primeiro é o seguinte: se você acha que a gasolina no Brasil tá cara, Pode ficar muito satisfeito com o preço aí. Aqui em Portugal a gasolina é 1,70€ o litro. Multiplica aí, faz a conversão e vê quanto que dá. Fica puxado, né? O salário mínimo aqui gira em torno de euros. Eu tive uma curiosidade muito grande em entender como que o um engenheiro se posiciona aqui em Portugal. E a resposta unânime de todas as pessoas que eu procurei saber é que o um engenheiro aqui, ele exerce as mais diversas funções. É, não necessariamente a função de engenharia. Isso acontece também no Brasil, mas aqui na Europa é muito comum você ver engenheiros trabalhando como garçom, trabalhando no setor de turismo, trabalhando dentro de grandes redes de hoteleiras e não necessariamente no ramo de engenharia. Normalmente, os contratos de trabalho aqui de Portugal são feitos não no modelo CLT, que a gente está acostumado aí no Brasil, né é um modelo de contrato. Então é muito mais, tem muito mais liberdade para o empregador e muito mais risco para quem está sendo empregado. Então essas são algumas características que a gente pode levar como aprendizado dessa cultura tão rica que a gente tem encontrado aqui em Lisboa e aqui em Portugal. de exemplos como você no nosso país que mostram que é possível empreender e superar as dificuldades fora buscar uma vida mais promissora, né cara? Eu acho que é isso que mundo busca. É, a gente está aqui no mundo empreendedor e a gente quer vai, vai, vai compartilhar um pouco da história do Kleber que montou um, um projeto chamado Hora Pois. Hora Pois recebe brasileiros que têm interesse em conhecer um pouco mais de Lisboa e das cidades aqui ao redor e ter um passeio mais produtivo, né? E aí, pra gente saber um pouco desse sucesso desse projeto, Kleber, eu queria que você contasse um pouco de como foi criada a hora pois como, como, como nasceu a história desse projeto, conta pra gente. Certo, então o projeto surgiu dessa forma, Tiago. Passei 20 férias, faz uns três anos aqui para a Europa e na volta, meu último tipo, estilo foi aqui em Lisboa. Eu acabei me apaixonando pela cidade e eu vi que, que o potencial turístico aqui de Lisboa é muito grande, não só Lisboa, mas Portugal. E como eu estudava em turismo e eu trabalhava japonês em São Paulo, eu vi, eu vi que a coisa já começou a pegar, começou a pegar, eu vi já que a coisa ia, não ia ser boa para mim. Eu acabei fechando a empresa lá, vendi tudo que eu tinha e fui pra Portugal para tentar abrir, a, abrir uma empresa nessa área de turismo. E aí foi que surgiu a minha ideia de, de começar a hora após turismo para para fazer o um incentivo aqui com os brasileiros, passeios, esse tipo de coisa. Coragem, né, cara? Sim, um pouco. Né? Eu acho que a coragem que falta para muitos, mas muitos que querem fazer isso, né? Tentar uma vida fora, tentar buscar oportunidades, crescimento, eu acho que esse é o caminho, né? Sim. E nessa história sua aí, eu imagino que tenha surgido diversas dificuldades, né, cara? Quais foram e... um os principais desafios que você teve que superar para poder montar uma empresa aqui no, no Portugal? É, mas... o principal desafio foi, na verdade, eu acho que conhecer aqui e conhecer um pouco mais sobre a cidade, né? Porque você do Portugal, você só vai levar as pessoas para conhecer os locais, você precisa conhecer o primeiro, né? Então essa foi a primeira dificuldade. E... Também, na verdade, um pouquinho a respeito das leis, as instituições, burocracia, a construção da burocracia, exato, empresa, Tem alguma sabe? particularidade Sim. diferente? Assim, você me contou que você já tem cidadania, né, europeia. E aí talvez tenha uma facilitação. Mas assim, na parte burocrática, tem diferença de abrir uma empresa aqui em Portugal para abrir uma empresa no Brasil? Eu acho que aqui é até muito mais fácil, na verdade, fazer uma empresa no Brasil. Porque eu quando vim, eu fiquei a oportunidade de abrir a empresa com um Sim. empreendedor muito individual, a modalidade que a gente tem lá. Só que aqui, essa modalidade é muito mais abrangente. Tem praticamente quase todos os ramos que você pode abrir a empresa dessa forma. E demorou é demora uns 10 minutos para abrir a empresa. E ali, no compartilhamento de paz, se chama Finanças, você dá a entrada, o faz tudo certinho. E depois, você tem que fazer objetivos com os órgãos competentes, né? no meu caso, o turismo de Portugal. Demorou mais ou menos umas duas semanas até o início de chegar e a partir daí estava já até tá exercendo a atividade aqui sem assim, poder nenhum. Ah, e se tivesse que deixar assim, uma grande recomendação para os brasileiros que estão interessados em abrir um negócio fora e tentar é, a vida Diferente né, diante das diversas dificuldades que a gente tem percebido que o nosso país tem enfrentado, nessa sua trajetória. Qual foi o grande aprendizado, a grande dica ou recomendação que você deixa para quem está interessado em perseguir a mesma trajetória do cara? A primeira dica que eu deixo para as pessoas que querem estar fazendo vender em fora. Para sonho, se você tem esse sonho realmente de estar empreendendo, um porra atrás, o, no começo não vai ser fácil você chegar num país diferente e morar num país diferente é muito diferente do que você chegar e visitar só. Você vai passar por dificuldades, você tem que estar com a cabeça um mais aberta, mas você não vai ter o mesmo padrão de vida que você tinha no Brasil. Você tem que começar de baixo, mas persistir, persistir e você consegue chegar lá também. Eu acho que o mais fácil eu que seria E... Persistência e trabalho de tudo Eu acho que é o principal E, e correr atrás Mas eu acho que é a minha dica seria ah, Claro, como... tem que ser desfeito porque não foge das dicas empreendedoras do Brasil, né cara? A gente tem que ter persistência, resiliência, correr atrás de que a gente quer eu sempre prezo muito que não adianta, é, que eu não acredito em um trabalho fácil, dinheiro fácil, é. a gente Sim. tem que ralar mesmo, ter a cara, que é isso que faz o diferente. Sim. Obrigado Sim. por compartilhar a sua experiência conosco, é, eu fico grato de, de ter a oportunidade de conhecer pessoas como você, que conseguiram, tiveram coragem, que sabe que são é, obstinados a resultados, que correram atrás dos seus sonhos, eu acho que esse tipo de exemplo é que precisa ser espalhado no nosso país, para que tenha mais e mais pessoas, de percorrer essa Então, obrigado mais uma, uma vez. vez. É eu muito bom conhecer essa experiência aí. E obrigado. se você tem interesse em, em, em aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, tem interesse em entender como que brasileiros conseguem sucesso fora do país, acompanhe essa série de vídeos, dá o seu like, passe a seguir o mundo empreendedor, porque o nosso objetivo aqui vai ser percorrer o mundo contando histórias de pessoas que conseguiram sucesso trilhando a carreira empreendedora. Vamos nessa?